Por favor, Heiter, não era assim aqui, assim, mano. Saudades, mede-lhe enruchadão, véi. Saudades, cara Tá comendo reboco, pô. comendo reboco. Saudades, saudades, mede-lhe enruchadão, véi. Deixa o like aí, rapaziada. Aí. Ai, mano, acontece, mano. Ai, fofo. Não, isso foi direito.